Chega o um momento da sua vida em que você se pergunta o que vai fazer dela e como vai construir um futuro de sucesso para que assim desfrute de uma vida boa, algo que seja realmente prazeroso e que vale a pena ser vivido. Nesses momentos é muito útil ter clareza e saber o que realmente é importante para você, pois acredite, são muitos os caminhos que podem ser tomados mas que nem todos serão capazes de lhe presentear com o que você deseja, a sua liberdade, não é mesmo? Então por isso, nesse vídeo, vou te ajudar a ver quais atitudes podem ser tomadas para se ter um futuro incrível. E bom, antes de começarmos, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. E, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. E de início eu já te falo, que para construir esse caminho de sucesso, você vai ter que deixar de lado pensamentos negativos. Esses que muitas das vezes só te atrapalha e planta dúvidas na sua cabeça sobre o seu futuro, te impedindo muitas das vezes de fazer o que é necessário e continuar por mero desânimo e incertezas. Para melhorar a sua vida e de todas as pessoas ao seu redor, você vai ter que persistir no que tanto deseja, mesmo que seja nas horas vagas ou ainda nas horas em que você deveria estar dormindo. Porque, cara, o que eu quero te dizer com isso é que não basta somente ter o melhor salário do mundo, você também deve conquistar o trabalho que te satisfaz pessoalmente. O ponto em que você deve focar é que grandes conquistas vêm acompanhadas de um planejamento de longo prazo e que você deve sim focar em ganhar mais, procurar ter mais lucro no que faz e ainda trilhar um caminho profissional, pois há quem diga que não. Mas a verdade é que é isso que vai melhorar a sua vida e a vida de quem está à sua volta. Você deve sim continuar se está dando certo, mas mesmo assim persista no que você julgue em si ser o seu hobby, por assim dizer. E não se esqueça, eu estou sendo realista pois eu não quero que você se frustre ou se decepcione com o que há de pior no mundo. Portanto, se necessário, pare por um tempo a sua vida e construa uma barreira. Essa que te impeça de se ferir todas as vezes, que julgar algo como sendo errado. Porque, cara, eu não sei se te disseram isso, mas desde que o mundo existe, as coisas são assim e sempre foram assim. E mesmo que você queira que as coisas mudem, elas não vão mudar por sua vontade. Compreende? Não fique somente na superficialidade do pensamento. Passe a ver essa questão de que estamos tratando com mais criticidade. E me escreve aqui nos comentários, por favor, o que você pensa a respeito sobre isso. E bom, você é responsável pela vida que está tendo. Logo, se quer decidir algo a respeito do seu futuro, comece pensando no que você pode fazer hoje que vai te dar a garantia de colher um bom resultado amanhã. Esse, por sua vez, é a essência do crescimento que tanto deseja, pois saber o que vai fazer vai te garantir desfrutar do amanhã que tanto deseja. Portanto, pare de dar desculpas e comece o quanto antes, a se questionar sobre o que deseja e o que deve fazer para conseguir. E logo, não se esqueça também de se perguntar em momentos distintos, o que te faz feliz e o que você realmente gosta de fazer. Isso te proporcionará certamente um futuro incrível e que seja prazeroso de viver cada instante. E bom, espero realmente que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e se gostou, por favor não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.